Sou Carlos Zaratini, criador do Bilhete Único, da Tarifa Social de Energia Elétrica e do Auxílio Gás. Peço seu voto. Zaratini 1370.